Então galera, antes de entender como seria o Nanomec Fulbal, a gente tem que entender primeiramente o que é o Nanomec. Então vamos lá, o Nanomec, ele é uma criação exclusiva do Omnitrix, quando ele analisou o DNA biomecânico dos chips, e fez uma fusão desse DNA com o DNA do bem, assim criando um ser que é 50% nanochip e 50% humano. Tá, eu sei que o Derek não concorda com isso, ele fala que os nanochips podem evoluir para o que é o nanomec, mas isso aí não tem nada a ver, tem três provas que comprovam isso, né, de que o nanomec é sim um híbrido. Primeiro, o filme. Oh, Essa cena aqui, pra mim, deixa muito claro que o Nanomec é um híbrido. Foi isso que o Ben quis dizer. Ele sabe que o Ben ele tem aquele negócio né, de receber as informações alienígenas em o Então ele deve ter recebido essa informação que o Nanomec é um híbrido de humano com nanochip, entendeu? Então a gente pode sim dar veracidade a, a isso que o Ben falou. A segunda prova foi que o Duncan Roleo falou isso. Falou que o Nanomec é um híbrido. E o Duncan Roleal é co-criador da série. E a terceira prova é através de um merchandise, Inclusive é uma informação nova. Não tinha antes, né? Tá sendo exclusivo aqui desse vídeo que é assim: o cartão bio incluído na figura de ação do Nanomec da Bandai se refere a ele como um Nanometium. Como assim, um Nano médio Tipo, esse é o nome da espécie dele? Não, não, tem nada a ver. Por causa que esse é muito conveniente, né? O nome da espécie é Nanometium, aí eu bem nomear ele como nanomec, tá entendendo? <risos> Então não, é como se fosse um título, tipo, o Ben intitulou ele assim, como um nanométion, entendeu? E também diz que é de planetas de comércio, não que o Max seja desse planeta, o Nanomex ele, ele é uma criação exclusiva do Omnitrix. ele não é de um planeta, não. No caso, os nanochips, né, que foram, através deles que veio o danado do Nanomex, eles são de planetas de comércio, foi isso que o que diz aí, ele mesmo fala que o Nanomec é uma criação única do Omnitrix, fundindo o DNA biomecânico dos nanochips com o Ben, entendeu? Então temos três provas aí, três argumentos que comprovam que o Nanomec é sim um híbrido, então a gente descarta o que o Derek falou, só que aí você fala, beleza, o Nanomec é uma fusão, né? é uma fusão sendo um alienígena com o um Omnitrix, mas como é que isso acontece? Isso aí não é contra a lógica do azimuth e tudo mais, é né? por causa que os usagem tem que seguir a ética lá de ser igual à espécie, né manter a essência da espécie, o que não deveria existir por ser uma fusão. Não galera, calma aí, mas existem as exceções. Por causa que se o Ben fosse se transformar no nanomec sem ter né, os 50% do DNA humano do Ben, não ia funcionar o nanomec. Mac. caso, o Omnitrix fez isso por questão de segurança, entendeu? Se for algo que vai pôr em risco a segurança do usuário, ele pode sim quebrar essa questão da ética. E outra dúvida que pode ter, ah, por que que logo o DNA humano? Porque o bem é humano, então teve que ser o DNA humano. Não exatamente por causa disso, mas sim por causa que o DNA humano seria o mais compatível. Mesmo que fosse o Vilgax, ali que teve... O Omnitrix, se tivesse um Omnitrix e se transformar no nanomec, ele não ia ser meio Nanochip, meio Caimera sui generis. não, ele seria também metade humano, por causa que os humanos em M10 têm a questão da adaptabilidade, é como pode existir humanos né, com genes mutantes também eles têm uma compatibilidade com os alienígenas né? tanto que tem muitos híbridos de humanos com alienígenas em bn10 também os humanos podem ter uma afinidade mágica então pela essa questão da adaptabilidade foi o dna mais compatível com o Nitrix encontrou e fundiu com o DNA os nanochips assim criando o nanomec e isso deu muito bom para ele por causa que como os humanos têm a questão da adaptação e os nanochips também aí juntando os dois o nanomec é um, é um super adaptador é por causa que assim os nanochips são todos controlados pela Rainha, o Nanomec, por ser metade humano, ele não é controlado. Meu zangão, meu mano, zangões se adaptam e humanos nunca desistem. É né? por esse fato, por essa força de vontade, ele não é controlado pela rainha. Mas ele pode sim ter influência, tipo, ele pode ser influenciado pela rainha. Mas mesmo assim, ele conseguiu vencer a rainha, conseguiu superar esse controle, essa influência. você pode dizer também, e porque o Omnitrix simplesmente não escaneou o DNA dos chips? Porque, cara, o propósito do Omnitrix é armazenar DNA de espécies inteligentes. Também tem Questão que ele serve de repositório, né? Para espécies, caso elas entrem em extinção. E se os nanochips entrassem, vamos criar uma situação aqui: os nanochips morre, a Elaine, consequentemente, morre também. Aí, se o Omnitrix não tivesse o DNA dos chips, e aí, como é que seria, entendeu? Já que ele tem, aí, o bem, né? Podemos falar lá, lá quase muito, tudo mais, né? Pra eles usarem a função do Omnitrix e, assim, restaurar toda a espécie, entendeu? Então, tem sim a importância do DNA biomecânico estar tá no Omnitrix. É a mesma importância de todos os DNAs que estão armazenados. E mesmo que o Nanomec ele não tivesse essa questão de ser 50% humano e 50% no chip, mesmo se ele fosse 100%, ainda assim poderia acontecer essa restauração. O negócio é porque não pode, ele, ele não pode ser 100% no chip. E agora a gente vai mostrar o porquê. Bom, vamos pegar uma Helena aqui, né? Então vamos usar ela na nossa fanfic. Vamos supor aqui que era um universo em que a Helena ela retorna ao universo e tudo mais. Aí o Ben, por alguma burrice dele, ele acabou perdendo o DNA do Nanomec. Aí ele pediu para o Blue Dribble recuperarem. Como o Blue Dribble são muito inteligentes, entre aspas, né, eles acabaram prejudicando, acabaram tira na segurança, a questão do nanomec, aí ele acabou virando um, o nanomec fublau. Aí, ah, beleza, o bem ia lá, transformado no nanomec fublau, ele teria essa aparência aqui, né? Por causa que ele só era bípede daquele jeito ali, por causa que tinha o 50% humano, mas agora como ele é 100% nanoship, ele é desse jeito. E também, será que teria a questão dele poder falar ou não, né? Por causa que os nanoships eles não falam. Será que o bem como nanomec fublau poderia falar? Eu acho que poderia ser igual o chocante, né? Ah, o chocante é o ápice, então ele pode falar, mas os demais nozedenianos não. Não, né? Não sei, né? É duas ou uma. Mas o fato... É que a Helena poderia se aproveitar Dessa questão do Nanomex 100% Por quê? Por causa que ele sendo 100% Nanoship, a Helena, assim, lá, A rainha, ela poderia controlar Ele, pronto, não tinha escapatória Ele não tinha DNA humano para conseguir superar esse controle Da rainha. Aí como era fublau, né, né? Muito tempo transformado, o Ben Não ia mais controlar essa forma E ele ia ser só mais uma casca Vazia pra Helena controlar Por causa que, assim, a Helena ia querer ter o Ben Por quê? Por causa que ela gosta do Ben e tudo mais, ela não iria querer o bem exclusivamente só na forma humana não, ela ia querer da maneira que mais seria viável para ela ter que era o que? Controlando ele como um dos seus chips. O problema é que ela ia ter o bem, sim. Só que como era Fublau e tinha passado muito tempo, não ia ter mais o bem ali, ia ser só um o chip. Então ia ser contraditório, né? Porque ela ia conseguir o seu objetivo de ter o bem, mas ao mesmo tempo ela não ia mais ter o bem. E a única vantagem que poderíamos tirar disso é o fato de que ele seria o ápice, apesar de tudo. Ah, sim, não seria uma vantagem para o bem. Porque o bem ia ser controlado de todo jeito. Ele não é que nem o, o Surge, né? Que o Surge, ele tem a mesma questão dos nanochips, além de aí a gente tem que estar tá juntos para poder... Fazer as formas dele lá mudar de forma só que o Surge ele conseguia controlar todo o enxame, né? Agora o Nanomec não ele seria igual os outros Nanoships, chips, eles só sendo controlados pela rainha. Então o ápice só poderia ajudar em que a ah, ele estando ali poderia sei lá, dar mais energia para os nano chips, poder entendeu? Dar alguma coisa assim a mais para eles e ser benefício para a rainha que está controlando os chips, mas para o Nanomec não ele só, só estaria ali sendo controlado e pronto, entendeu? Então é por isso que o Nanomec 100% é né? o Nanomac como é que Fublau não daria bom de jeito nenhum? Ele não pode existir. Tá aí a importância do monitor ser feito, essa hibridização nesse caso, entendeu? Tá. aí também tem aí um ponto, né, que o Derek fala que os Nanox eles poderiam evoluir para serem bípedes. Ah, isso. Tá, isso a gente pode considerar, né, por causa que não tá tirando o fato do nanomex ser um híbrido, né? isso aí poderia sim acontecer, por quê? Porque que faz sentido, os chips eles são adaptáveis eles podem mudar de forma quando eles estão juntos né? eles podem virar carro, eles viram né, o Victor Vados, entendeu? Então faz sentido né? eles evoluírem com o tempo para eles terem pés, né? dois pés e tudo mais então o Nanomec poderia sim acontecer isso com ele, né? se eles passassem muito tempo, só que isso não ia mudar muita coisa, né? Por causa que o Derek fala né, que ah, os Nanomec chips eles têm todo uma comé lá na cidade de baixo, mas tendo não um comé tem que ter a rainha, né? então ia ter uma rainha ali e ele ia controlar o Nanomec junto com os outros chips do mesmo jeito, então não ia ter essa escapatória. O destino do Nanomec Fublau ia ser controlado pela rainha e acabou. Então, não tem uma maneira de evitar isso. Essa é a importância do Nanomec, ele ser uma criação exclusiva do Omnitrix, ele quebrar essa questão da ética, né? De a morte do DNA do Omnitrix, seguir a biologia da espécie. Não, nesse caso aqui seria diferente. O Nanomec Fublau é um dos poucos alienígenas que sangue Fublau mudaria de forma, mudaria totalmente a aparência dele, né? Seria só um, um simples chipzinho ali com o Omnitrix, como mostrado aí na tela. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do Nanomec Fublau. Comenta aí quais próximos alienígenas Fublau eu posso trazer aqui pra essa série, né? Vejo que vocês estão gostando muito dela. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!